papazinho gostoso. Dá? Dá um papazinho gostoso pro papai. Dá papazinho gostoso. Dá um papazinho gostoso pro papai. Dá? Dá papazinho gostoso? Dá? Dá, papazinho? Dá papazinho gostoso? Dá? Dá papazinho gostoso pro papai. Dá papazinho gostoso? Dá papazinho gostoso pro papai. Dá papai, papazinho gostoso? Deixa eu pegar um pouquinho. Deixa. Deixa eu pegar um pouquinho Ai ai Que medo desse neném Dá papazinho gostoso papai Deixa eu pegar um pouquinho moço Deixa ser malvado Deixa eu pegar Deixa moço Deixa eu pegar um pouquinho Não, não papai ai, ai. Que medo gente Desse homem barbo que despade, dá papazinho, dá papazinho, dá papazinho, deixa eu comer um pouquinho moço Hum, tá gostoso demais papai, não quer nem dar gente, que que é isso gente Ai ai, Aí eu vou correr de você, você tá muito bavo, dá um pouquinho, dá Ai ai Deixa eu pegar, vou pegar, seu papá. Vou pegar o papá. Ai, ai. Que doizinho, mas tá gostoso esse papá. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. É bravo, não com ganhando não. Não come seu papazinho então. Tchau, papazinho.